Bom, bom dia pessoal, eu estou uh, fazendo mais um vídeo para vocês aí para encerramento do ano Hoje dia 23 de dezembro do ano de 2017 São 8 horas e 16 minutos Hoje é sábado né, E praticamente véspera de natal Mas estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que Eu recebi uma mercadoria aqui ontem Vinda do Ship 2 lá da Califórnia Onde eu tenho o um endereço lá que a maioria dos brasileiros estão utilizando e recebi aqui esse pacote, né, essa caixa vindo dos Correios ontem na parte da manhã é, eu adquiri esta, essas vitaminas né, de um site muito bom que eu realmente já havia recomendado nos meus vídeos anteriores é, eu vou mostrar aqui na tela do computador esse é o site, chama Puritan Sprite, e essa é a vitamina que eu adquiri. Vitamina, inclusive, que vieram três vitaminas, ou três potes, porque ah, na época que eu comprei, que foi em setembro aproximadamente, estava em promoção, então eu resolvi adquirir esses três potes de vitamina, que é Mega Vitamin da empresa chamada Puritan Sprite. O www.puritan.com né, Vocês podem observar É basicamente isso Eu vou agora fazer Já tinha feito uma prévia aqui da abertura Para facilitar aqui meu trabalho Então nós temos aqui Essa caixa né, que chegou ontem Como eu falei Tem alguma aqui informação Sobre panfletos né, de, Sobre a empresa Tem o outro aqui são algumas promoções que eles fazem caso você queira fazer uma um desconto, adquirir um desconto né, no caso, ou fazer até mesmo uma reclamação com relação aos produtos ou à empresa, enfim. Eles geralmente costumam enviar essas informações dentro dessas caixas. Nós temos aqui uma outra um outro catálogo aqui agradecendo pelo pedido, né? Obrigado pelo seu pedido. É, na realidade, eu não abri isso aqui ainda. Vamos ver aqui o que contém esse envelope. É mais promoções da empresa. Nós temos Algumas informações extras, informação sobre a opinião de clientes. Tem algum outro catálogo também que eles costumam enviar. Tem uma promoção muito boa: que você compra um e ganha um de graça. Né? A empresa é muito boa, viu, gente? Essa Puritan Sprite. Essa é a segunda ou terceira vez que eu adquiro produtos deles. Eles realmente são muito bons. Chega nos Estados Unidos, a entrega é rápida. Então, mais um catálogo, geralmente eles costumam mandar esses catálogos já impressos, ó. vocês podem observar, é coisa muito boa mesmo, através desses catálogos você pode inclusive né, ter mais ou menos uma referência da linha de produtos que eles oferecem. É... Para mim é uma das melhores empresas nos Estados Unidos, viu pessoal, com relação a essa questão de vitaminas e tudo mais. Então, é, vocês podem confiar, é coisa muito boa mesmo, qualidade de primeira linha. Então, tá aí, ó, esse é o catálogo que geralmente eles costumam enviar dentro das, dos pedidos dos clientes. Né? Esse catálogo, aliás, essa caixa foi enviada, eu fiz o pedido pela Puritan Sprite, uh, logicamente eu paguei através do PayPal e o que, que eu fiz foi o seguinte, ao pagar pelo PayPal, eu pedi que eles encaminhassem né, a caixa, o meu pedido lá pro Ship2, lá na Califórnia. Aliás, por falar em Ship2, a maioria dos brasileiros do pessoal aí que eu tenho, né, assistido os vídeos e tudo mais, eles costumam pronunciar Shipito, né, mas é pela, vamos dizer assim, é portuguesando a coisa, né? Mas na realidade é Ship2. Aliás, só uma prévia aqui para vocês, pessoal aí que não conhece muito bem do inglês, você sabe que o verbo to ship significa embarcar ou transportar, né? E logicamente, nós temos a palavra significa ship sozinho, pode significar navio também, mas só uma préviazinha de conhecimento, antigamente quando iniciaram as, o comércio internacional, enfim, é, o comércio era feito, as mercadorias eram transportadas através de barcos, navios, enfim. Então, automaticamente, a, essa, essa palavra ficou incorporada na língua inglesa, né? Então, nós temos o que? To ship, que é o verbo embarcar. Nós temos shipping service, que significa serviço de transporte, pode traduzir assim. Nós temos a palavra também, é, o substantivo shipment, que significa embarque, né? E nós temos também a, a, a expressão chamada shipping company, que significa empresa transportadora. Então, vocês alertam aí um pouquinho com relação a essa questão do inglês. É só dando um toque mesmo para o pessoal que precisa pegar mais, obter mais um conhecimento. Bom, é, eles também mandaram esse pequeno catálogo aqui, sempre com promoções, né? A respeito de calos, fungos e tudo mais. É um aparelho que é aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos. A empresa é muito boa. Bom, aqui nós temos os três produtos que chegaram, né? Estou pegando aqui o primeiro, é, realmente esse é o Mega Vitamin, que foi adquirido lá. Vocês podem observar aqui que é o mesmo produto que eu adquiri né? na Puritan Sprite. E com detalhe pessoal, é, esse, eu resolvi adquirir três frascos, porque dois dos meus irmãos solicitaram que eu, já que eu estava fazendo pedido, que fizesse para eles também. Então, na época, eu comprei esses frascos praticamente na faixa aí de uns 25 dólares, aproximadamente, os 3, que estavam em promoção. E é, ao fazer a, a declaração, é, lá no Ship2, eu fiz a declaração de praticamente 15 dólares, né, no caso da alfândega aqui. É, eu, o pedido foi feito em setembro desse ano. Então, se contarmos praticamente setembro, outubro, novembro, não aliás, setembro, outubro, novembro, chegou, demorou mais ou menos na faixa de uns três meses para que essa mercadoria chegasse aqui. Agora, é lógico que nós vamos levar em consideração essa demora, porque, é, primeiro, que não existe lá o código de rastreamento, eles mandam, mas não tem como você rastrear essas mercadorias. Como era um, um, uma, uma remessa mais barata pelo uh, Correio americano, que foi de 11 dólares e 25 centavos. Então, basicamente, é, houve realmente essa demora, porque também é questão da demanda no final do ano, né? Geralmente, esse, esse final de ano de festas, comemorativas, Natal, as pessoas fazem muitas encomendas e os Correios realmente ficam muito abarrotados lá para fazer essas entregas. Por isso que foi, por isso aconteceu essa demora. Mas eh, o que eu quero dizer é o seguinte, compensa sim esperar um pouquinho, porque se vocês forem observar, eh, eu sou aqui de Belo Horizonte, se vocês forem comprar uma vitamina dessa em alguma farmácia, uma das mais tradicionais aqui em Belo Horizonte é Araújo, se vocês forem adquirir uma vitamina dessa na Araújo, ela vai custar pelo menos uns 80, 100 reais, com 100 cápsulas, né? Eu adquiri eh, esse, esse pote que vocês estão vendo aqui, por, na média aí de 6 dólares. Nós estamos falando aí de 20, 25 reais. Vamos colocar 30 reais considerando já o frete que foi incorporado na mercadoria. Né? Então, é basicamente isso. É, então, com relação a, a, ao embarque, é, a Ship 2 é, né? realmente procedeu da forma que deveria ser. É, vocês é, a gente não pode realmente culpar a empresa né tanto é que é, pela lógica aqui no meu computador vocês podem observar eu estou aqui no site da Ship é, essa é a caixa né vocês podem observar aqui é a caixa e nós temos as fotos que eles tiram lá pra gente é, das mercadorias é as mesmas mercadorias que chegaram lá na SHIP2, logicamente, né? E tá aí a mesma mercadoria que chegou pra mim aqui, embarcada lá no SHIP2 dos Estados Unidos. Chegou lá aproximadamente três dias após o meu pedido, né? É, a empresa, me parece que é a Puritan Sprite, que é essa empresa que eu adquiri os produtos aqui. Ela está localizada, me parece, na Pensilvânia. Então, da Pensilvânia à Califórnia, praticamente, vamos atravessar o país, né? Então, se vocês considerarem a média de 3 a 4 dias de embarque, então, está dentro, realmente, dentro do prazo que a gente pode considerar como uma questão normal de embarque, tá? Bom, é... eu vou, então, terminar o vídeo por aqui, esperando que vocês possam adquirir mais produtos da empresa Puritan's Pride, né? que realmente é uma empresa maravilhosa, né? inclusive aqui no website deles, vocês podem observar que tem descontos, né? Praticamente, é uma empresa muito boa, ó. Tem vários tipos de produtos, de primeira categoria, qualidade excepcional, e hoje mesmo eu já vou fazer a abertura dessa desse meu pote aqui e começar a fazer o uso dessa mega vitamina que pega uma vitamina de A a Z vamos dizer assim né que é coisa muito boa viu gente então eu recomendo essa marca aqui da própria Puritan Sprite é uma mega vitamina de A a Z baratinha e é só entrar no site fazer o pedido e, man e mandar né eu vou pedir solicitar que me enviem para vocês lá no escritório de vocês da chip 2 lembrando a vocês que vocês podem abrir o, o seu endereço na chip é gratuito, né? É para pequenas encomendas que não envolvam um volume muito grande. E para esse volume muito grande, a taxa anual é de 49 dólares aproximadamente. Mas compensa com a vantagem de você poder encaminhar também para os outros armazéns da Ship2 localizados no Oregon e também em Nevada. Lembrando que o de Nevada, vocês têm é, a condição de manter esses, é, essas caixas, ou enfim, seus produtos no armazém da Ship2 por no máximo até 180 dias. Parece-me que na Califórnia até no máximo 90 dias. Bom, então fica aí as dicas. Ship2 realmente tem funcionado muito bem comigo. Não tem nada a reclamar e é uma empresa muito boa. E logicamente, contando também com a colaboração de empresas que a gente pode contar nos Estados Unidos, onde realmente o sistema de e-commerce, né, o comércio eletrônico, tem funcionado maravilhosamente bem. Bom, obrigado, gente, mais uma vez por assistir meu vídeo. Vou deixando vocês aí com é, um feliz Natal e um feliz Ano Novo para o, o início do ano, né? E que a partir de 2018 a gente possa começar um ano assim com o um pé direito, começando a fazer as nossas vendas gradativamente, já que a economia está um pouco parada, mas se Deus quiser as coisas começam a retomar para o ano de 2018. Obrigado pessoal e fiquem com Deus.